Fez mestrado no Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participou de curso de formação contínua na Escola Central de Paris. É PhD pela University of Surrey, na Inglaterra. Foi professor titular da Escola de Engenharia da URGS, na área de Geotecnia. Coordenador da Pós-Graduação em Engenharia Civil, Atuou também como professor orientador de mestrado e doutorado. É autor de 13 livros e publicou 48 artigos científicos no âmbito nacional e internacional. Teve destacada atuação em comissões de normas técnicas e entidades profissionais. Em períodos diversos, foi vice-presidente nacional e presidente nacional da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. Foi membro do Deep Foundations Institute dos Estados Unidos, membro da Comissão de Revisão da Norma Brasileira de Projeto e Execução de Fundações, NBR 6122-96, da ABNT 2006-2010, atual NBR 6122 de 2010. Foi vice-presidente da International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, da América do Sul, entre 2013 e 2017. Recebeu premiação pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, (ABMS) pela contribuição profissional e científica à área de geotecnia no Brasil. Foi presidente e diretor da FAPERGS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, de 1990 a 1995. Professor Jarbas Miritiski, também foi diretor da Escola de Engenharia da URGS entre 1996 e 2000. Aposentou-se da URGS, mas permanece em plena atividade profissional como consultor independente de geotecnia. Sua robusta trajetória profissional teve protagonismo em projetos e consultorias de engenharia extremamente relevantes nas áreas de fundações e contenções das quais se pode destacar mais de uma centena de torres de telecomunicações, o aeroporto Salgado Filho, o metrô de Brasília, o Teatro São Pedro, o anexo do Senado Federal, muitas fábricas e indústrias de grande porte em nível regional e nacional, diversas pontes, viadutos e trincheiras ao longo das rodovias BR-101 e BR-116, bem como viadutos na cidade de Porto Alegre e incontáveis parques de aerogeradores em todo o território brasileiro. Participou também do projeto de reforço de fundações das edificações das ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, alçado a patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Unesco. Professor Jarbas, estamos muito honrados com a sua participação aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação muito grande participar de uma atividade relacionada com a Escola de Engenharia. Professor, ao conhecer mais detalhadamente fatos da sua carreira, eu tive a sensação de que por onde andarmos ou circularmos Brasil afora, estaremos diante de uma obra da qual o senhor participou. E a minha curiosidade ficou ainda mais aguçada. Mas o tema central da nossa conversa a conversa de hoje é o período em que o senhor esteve à frente da escola de engenharia da URGS e também outros momentos marcantes vividos neste ambiente, seja como estudante da graduação, seja como docente ou pesquisador. O seu relato irá contribuir para a preservação da história dessa importante instituição que em 2021 completa 125 anos. Vamos lá? Vamos lá. Professor Jarbas, como o senhor se tornou o diretor da escola naquela ocasião, qual era a conjuntura e o que particularmente o motivou a concorrer a um cargo no âmbito da gestão institucional da universidade? Bem, na realidade, contando um pouquinho da minha trajetória, eu tinha sido coordenador da pós-graduação, ou seja, eu já tinha me envolvido em atividade de gestão universitária em função do meu perfil. O meu perfil, eu, no período como docente da escola e pesquisador da pós-graduação, eu me manifestava, eu era muito ativo com relação a críticas, as coisas que não andavam bem. E no ambiente universitário, se tu criticas, tu participa muito, tu acaba sendo chamado a fazer, a desempenhar aquelas atividades de, de gestão. Então, eu tinha sido coordenador da pós-graduação. Depois, eu estive quatro anos e meio como diretor-presidente da FAPERX. E isso me trouxe um engajamento muito grande, assim como atividades ligadas ao setor, à escola de engenharia e à própria universidade. E eu fui convidado por um grupo de professores para discutir o futuro da escola de engenharia. Então, estamos aí na, na década de 90. Esta discussão sobre o futuro da escola de engenharia, dei as minhas ideias, apresentei o que eu achava que eram os grandes desafios a serem enfrentados pela escola, e, como sempre, quem fala muito e discute muito acaba sendo convocado. Eu acabei, digamos assim, sendo tragado para a direção da escola nesse como um resultado dessas discussões, porque, na realidade, eu não, não almejava fazer carreira né, de gestão universitária, mas isso são coisas que acabam acontecendo. Então, digamos, por que, que eu? qual era a minha ideia? A minha ideia era colaborar para o desenvolvimento da universidade. E, realmente, acho que foi um período extremamente profí. Naquela época, quais eram os principais desafios internos para gerir uma unidade do porte da Escola de Engenharia? Bem, os grandes desafios, o maior desafio de todos era conseguir fazer uma concertação entre os diversos cursos, diversos departamentos, diversos programas de pós-graduação, de forma tal que a Escola de Engenharia tivesse uma presença, não só interna na Universidade, mas fundamentalmente uma presença na sociedade. Uma das críticas à Universidade Pública brasileira é que tem setores da universidade que acham que a universidade se basta, que a universidade não deve explicações ou que ela não deve, digamos, um certo compromisso com a sociedade. E o nosso entendimento era justamente o oposto. O nosso entendimento é que a escola de engenharia tinha que se mostrar aberta a sociedade tinha que se abrir para a sociedade. A questão da excelência acadêmica era uma questão fundamental. Havia uma certa acomodação com relação à percepção da necessidade de excelência acadêmica, mas, fundamentalmente, havia digamos, um certo distanciamento da necessidade de relações da escola de engenharia com a sociedade, especialmente com o setor produtivo. Então, assim esse era um desafio importante que perpassou ao longo de toda a história da escola de engenharia. Quando a escola de engenharia nasceu, ela nasceu praticamente como uma escola técnica, era um projeto positivista do começo do século passado e havia, naquela época, de uma inserção muito grande. Depois isso se perdeu. A escola de engenharia acabou, de um certo momento, um pouquinho descolado disso. Então, nessa percepção de que isso era necessário, que a abertura de novos cursos, ou seja, de cursos em áreas que ainda não existiam e, fundamentalmente, o estabelecimento do doutorado em todos os departamentos eram desafios para fazer com que a Escola de Engenharia se transformasse realmente numa unidade de referência e reconhecida nacional e internacionalmente como centro de excelência. Então, isso eram os desafios percebidos na época que eu tratei de, junto com os professores interessados, os pesquisadores altamente qualificados que constituíam a Escola de Engenharia na época, melhorar as bases dessa excelência e o estabelecimento dessas relações da Escola de Engenharia com a sociedade. E como era o seu dia a dia dentro da escola naquele período? O senhor ficou exclusivamente dedicado à direção, o senhor manteve suas atividades como docente. Pelo nível de desafio que o senhor nos relata, me parece que você passava 24 horas do seu dia dentro da escola, em função de tantas afazeres, não é mesmo? Bom, essa era a percepção da minha esposa se fizesse a pergunta para ela, ela vai dizer que o Jarbas participava 25 horas por dia da direção da escola. Não Na realidade, vamos dizer, eu acabei abrindo mão das minhas atividades docentes, o meu grupo, que é o grupo de geotecnia da engenharia civil, e já tinha todo ele praticamente retornado da formação no exterior, da formação de doutoramento no exterior, as atividades didáticas, as aulas eram cumpridas fundamentalmente por eles, e a minha... A minha atividade assim era o tempo necessário, viagens, contatos, participação de reuniões. Nós participávamos como representantes ou da Escola de Engenharia ou da Universidade em grupos de trabalho da Federação de Indústrias, de Governo do Estado, do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. Então, era bastante intensa, mas efetivamente a minha atividade docente e a minha atividade de pesquisa ficou bastante prejudicada no período. Tanto é que, digamos assim, as minhas publicações, os livros que eu publiquei nesse período sofreram uma baixa, de, né, a minha produção então, assim, ficou realmente no segundo plano. E como era a estrutura da escola quando o senhor assumiu a direção e o que foi melhorado nesse aspecto? Além da estrutura, nós podemos verificar no levantamento que fizemos com a equipe do Memorial, ali do Arquivo Histórico da Escola, que ocorreu o credenciamento do Mestrado de Engenharia Elétrica em 1998 e já em 1999 tivemos a criação do curso de Engenharia de Produção e a criação do curso de Engenharia de Computação, curso este que é compartilhado entre a Escola de Engenharia e o Instituto de Informática. O senhor poderia nos falar um pouco dessa dessa vivência, dessas experiências? Bem, na realidade, o estabelecimento de programas de curso de pós-graduação, de programas de pós-graduação dentro da Escola de Engenharia era um sonho antigo. A formação, não foi citado aí, a formação do Departamento de Engenharia de Produção. Então, a formação de um departamento dentro da universidade naquele período era uma batalha em glória. Era, era fantástico. O desafio era um desafio muito grande, porque que haviam forças dentro da universidade que achavam que enquanto não viesse autonomia universitária, não se deviam criar novos departamentos. E eu argumentava que como nós queríamos criar o curso de engenharia de produção e tínhamos que ter a pós-graduação em engenharia de produção, nós tínhamos que ter um departamento e nós tínhamos corpo técnico, nós tínhamos massa crítica suficiente. A formação do departamento de engenharia de produção foi uma batalha, primeiro dentro da escola de engenharia e depois do conselho universitário. Então eu me lembro das tardes de discussão no Conselho Universitário e das noites mal dormidas em função dos debates e das, das grandes discussões, mas foi um período de, não, assim, de desenvolvimento, de implantação de novos cursos, de novos programas, de parcerias com outros departamentos, foi um período extremamente positivo eh, com conquistas significativas. Nesse período, nós estabelecemos o mestrado profissional na Escola de Engenharia. Tivemos mestrado profissional, eu me recordo de um mestrado profissional que foi estabelecido entre vários departamentos, com uma empresa, uma grande indústria no interior do estado, em que nós fizemos o mestrado profissional era em Horizontina, na SLC, em Horizontina, em que eles tiveram uma eles ficaram extremamente surpresos com a disponibilidade da escola de engenharia de levar os seus professores num determinado período, para que a, os contatos foram feitos com os, fossem feitos com os engenheiros lá, da, era John Deere na época, com os engenheiros lá, e um período os engenheiros vinham a Porto Alegre para trabalhar nos laboratórios e computadores da universidade. Então foi um período assim de efervescência intelectual da escola, somente possível pela altíssima qualificação e desprendimento dos professores. Foi um período em que nós podemos dizer que houve essa disponibilização da massa crítica da Escola de Engenharia e o reconhecimento por parte da sociedade, tá? eram tais os convites que nós recebíamos a participar de grupos de trabalho né, e relações com o setor produtivo, pela disposição e disponibilidade e o reconhecimento da competência dos nossos professores e pesquisadores. Na sua opinião, professor, qual o papel da Escola de Engenharia perante a sociedade gaúcha no passado e atualmente? Bem, na realidade, o desenvolvimento, quando se olha as sociedades desenvolvidas, a gente nota que existem vários componentes para propiciar esse desenvolvimento. Mas, fundamentalmente, um indicador que está presente em qualquer modelo de sociedade desenvolvida é a excelência da formação, a excelência do conhecimento. Sem excelência do conhecimento, não existe sociedade desenvolvida. Esse não é o único, evidentemente, existem vários componentes, mas esse conhecimento desenvolvido é fundamental. Então, as sociedades desenvolvidas não se desenvolvem porque tem boas leis ou porque só tem boas leis, ou porque usa um sistema político esse ou aquele, ou porque tem um bom judiciário. Na realidade, ou tem conhecimento ou não tem desenvolvimento. Então, a sociedade gaúcha, no passado, se beneficiou da escola de Engenharia, os engenheiros foram grandes administradores. Houve um período em que o Rio Grande do Sul, para surpresa de quem não conhece a história, o Rio Grande do Sul já foi modelo de desenvolvimento no Brasil. Então, hoje, eu entendo que a questão, digamos assim, do papel da Escola de Engenharia é, digamos assim, primeiro, é a formação de quadros altamente qualificados. Eu sou adepto de um ensino superior dado em dois modelos. Quer dizer, um modelo, que é o um modelo que propicia a ascensão social ou seja, aquele modelo que dá diplomas para que as pessoas consigam realizar ou desempenhar alguma tarefa, e o outro modelo que é a Universidade de Pesquisa e Desenvolvimento do Conhecimento, geração de conhecimento e formação de elite intelectual. Elite não quer dizer gente com dinheiro, elite quer dizer gente com excelência. O desafio da Escola de engenharia é a formação dessa elite que vai liderar, as empresas que vai liderar os órgãos públicos, que vai liderar a própria sociedade na implantação de novas tecnologias, novos sistemas e formas de produção que atendam às necessidades de sustentabilidade ambientais e de produção, ou seja, contribuir para a geração de riqueza. Se não houver geração de riqueza, não vai haver uma sociedade mais igualitária. E a função da Escola de Engenharia é justamente essa, a formação de uma elite intelectual, de uma elite técnica que faça esse desenvolvimento, que lidere esse desenvolvimento, os novos caminhos. Nós não podemos ser copiadores de soluções. Na medida que nós temos pós-graduação, que nós temos mestrado e doutorado em todas as áreas da engenharia e que existem programas em que se mesclam temas que eram simplesmente de, de, de, de engenharia dura, com a parte de tecnologia da informação, com informática, que nós estamos com a questão da engenharia de produção participante, etc. E nós temos todas as, A escola de engenharia tem todas as condições de ser essa líder no desenvolvimento e na contribuição para uma sociedade bem mais desenvolvida do que nós nos encontramos, a situação que nos encontramos. No momento. Agora vamos direcionar essa nossa conversa para o lado um pouco mais emotivo, professor. Qual um fato ou um momento emocionante vivido pelo senhor ao longo de tantos anos dedicados à escola, seja como diretor ou na época de estudante de graduação, algo que, que tenha marcado e permanecido no seu coração ao longo desse tempo todo? É difícil. Não pensar num acho que foi quando eu entreguei Diploma para meu filho. Realmente deve ter sido um momento extremamente marcante e bonito de se vivenciar. Certamente foi. E ele se formou em qual, qual metalúrgica. metalúrgica. Que bacana, professor. Parabéns, mesmo que isso já tenha ocorrido. Não sei há quanto tempo, mas eu parabenizo de qualquer maneira. Até diante da sua emoção, também me emocionei. Vamos respirar um pouquinho. <risos> o senhor se lembra, ou gostaria de destacar, alguma descoberta marcante no âmbito do desenvolvimento tecnológico e de inovação científica produzidas nos espaços, nos laboratórios, nos grupos de pesquisas da Escola de Engenharia. Nesse período que o senhor esteve à frente da escola ou em algum outro período, algum fato marcante também nesse sentido? Bem, realmente eu acho que a questão de fato marcante, os laboratórios, os grupos da Escola de Engenharia, eu assisti o início da implantação da pós-graduação, quer dizer, o curso que eu fiz na escola de engenharia. A escola de engenharia, na década de 60, quando eu cursei, não tinha pesquisa, não tinha laboratórios, não tinha produção acadêmica, não tinha. Quer era uma escola. Os profissionais vinham lá, davam aulas, voltavam para trabalhar nas fábricas, nas indústrias, nos seus escritórios. Com a introdução da pós graduação e a abertura de laboratórios e a implantação da pesquisa começou a se formar uma cultura diferente e mesmo precário no começo, mas depois se intensificou bastante, a competência dos profissionais da Escola de Engenharia formados em universidades da Europa, dos Estados Unidos e mesmo do Japão deram e continuam dando uma contribuição realmente diferenciada em projetos com empresas com empresas nacionais e mesmo empresas de fora. Eu me recordo e a formação dos alunos, a formação dos alunos nesse ambiente de pesquisa faz com que eles adquiram uma excelência diferenciada. Tanto é que nos exames que são feitos nos programas de graduação, nos cursos de graduação é que o MEC faz, os cursos da Escola de Engenharia tem um destaque bastante grande. Eu me lembro dois aspectos marcantes. Um aspecto quando eu, eu eu tinha entrado como diretor da escola e foi feita pela primeira vez um, um exame nacional na engenharia civil e a nossa engenharia civil, os alunos da nossa engenharia civil tiveram dos maiores melhores desempenho. E aí a, a revista Veja pediu para uma jornalista vir a Porto Alegre fazer uma entrevista, né, fazer uma visita à escola e fizeram um, um artigo para mostrar o que que era a Escola de Engenharia com o melhor desempenho no Brasil. E eu conversei com a jornalista no começo da manhã, pelo primeiro dia que ela chegou aqui, apresentei né, os professores, ela fez visitas e tal. Aí, no fim do dia, ela veio no meu na sala da direção e ela me disse, olha, professora, eu devo lhe confessar que eu fiquei um pouquinho desapontada porque eu imaginava que iam ter laboratórios espetaculares, que iam ter coisas assim muito diferenciadas para a formação desses alunos. Aí eu disse para ela, olha, para que tu entenda a questão, digamos assim, de ter laboratório muito sofisticado, etc. Na, na realidade, digamos assim, eles, os laboratórios que naquele período estavam, digamos, não eram os laboratórios atuais, ainda eram laboratórios em formação, digo Aqui, o que acontece é uma cultura da pesquisa e uma participação dos professores em tempo integral que desperta a curiosidade dos alunos e faz com que eles sejam os melhores do ponto de... e nós atraímos os melhores digo para fazendo futebol. Estádio não ganha campeonato, quem ganha campeonato é time bom e nós temos um melhor time. Essa é uma característica. a Outra característica, o outro evento, eu estive na França, quando foi estabelecido o programa de dupla diplomação da escola de engenharia com as universidades francesas. E nessa dupla diplomação, eu tive depoimento de professores franceses que disseram que no começo eles ficaram um pouquinho né, em dúvida se aceitavam ou não aceitavam alunos brasileiros, porque afinal o Brasil não devia ter uma formação de engenharia muito boa e tal, mas que depois eles ficaram surpresos que os alunos brasileiros eles tinham interesse, eles tinham disponibilidade, eles tinham iniciativa, eles sabiam enfrentar problemas, eles não ficavam esperando para que alguém resolvesse o problema por eles, e assim uma muito boa formação. Ou seja, mesmo em universidades, na universidade, nas escolas de engenharia francesas, havia o reconhecimento de que, agora, que os nossos alunos eram alunos que tinham desempenho no mínimo tão bom quanto os franceses. Meu filho foi fazer doutorado, fazer mestrado na Colorado School of Mines e eu fui visitá-lo e o diretor da área de engenharia me disse ele tinha ficado surpreendido com a qualidade dos alunos que ele estava tendo do Brasil que eram do ponto de vista de tomada de iniciativa, de procurar soluções, de independência, de ter pensamento lógico, de cientistas inquisitivos melhor que a média dos estudantes americanos. Então, assim, isso mostra que a questão assim, da, da, formação, da formação, da qualificação necessária num ambiente de pesquisa, que existem professores em tempo integral, que existem laboratórios, existem locais em que os alunos se envolvem com esse tipo de, de, de cultura, é fundamental para a formação daquilo que eu chamo de liderança intelectual. Que bela história, que belo relato, professor, e só engrandece a história da nossa escola. E agora, retornando um pouco mais para a questão emotiva, professor, o que a engenharia, o que a escola de engenharia significa na sua vida? Bem, na verdade eu fui aluno, eu fui aluno de graduação, eu fui professor, e em função disso eu fiz mestrado, e doutorado no exterior, ou seja, resumindo, a minha assim, capacitação profissional e a minha vivência se deve ao fato de eu ter tido essa oportunidade de ter cursado a escola e fundamentalmente ter sido escolhido para ser professor da escola de engenharia. E o que o senhor gostaria de celebrar nesses 125 anos da nossa escola? Eu acredito que, a, a, digamos assim, a, a missão da Escola de Engenharia né, ela vem, sendo, ela vem sendo cumprida pelas diferentes gerações que se sucedem, principalmente no, nos quadros né, dos professores e pesquisadores. Os diretores têm uma tarefa duríssima nos tempos atuais e nos tempos mais recentes não existem não existem tempos muito fáceis em gestão universitária normalmente nós achamos que o momento que nós estamos vivendo é o pior de todos sem nos lembrar que aqueles que nos antecederam tiveram as suas dificuldades que vamos assim em função das condições atuais do que existe de massa crítica de professores, pesquisadores e do interesse. Nós continuamos atraindo os melhores alunos e acho que nós temos um, uma boa perspectiva de futuro, apesar das dificuldades atuais. Era essa exatamente essa pergunta que eu faria para a gente finalizar a entrevista. O que o senhor espera ou deseja para o futuro da escola de engenharia? Que ela continue se desenvolvendo, que ela continue vibrante, que ela continue atraindo os melhores professores, porque se ela tiver os melhores professores, eles atrairão os melhores alunos, que ela consiga se abrir integralmente para a sociedade, para que ela continue fazendo uma contribuição relevante e continue ativa no sentido de que, assim, não se deixe dominar pela burocracia um problema fundamental é que a burocracia muitas vezes fala mais alto do que o bom senso que as necessidades prementes, não só em, na questão de ensino e pesquisa, na questão de gestão e até na questão de administração pública brasileira. Professor Jarbas Milititsky, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, por dedicar tempo a atender esse podcast. Nós ficamos extremamente honrados aqui com a sua participação. Desejamos que o senhor continue tendo muito sucesso em todas as suas atividades profissionais e que a sua atuação nessa instituição centenária sirva de inspiração e motive os nossos estudantes, nossos técnicos administrativos e os nossos docentes e que juntos nós possamos celebrar os 125 anos da nossa querida escola de engenharia. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade.